Olá, bem-vindos ao canal Capuchinhas. Neste vídeo irei ensinar como fazer excitação. Vamos começar. cortando as tiras. O meu pingente vai ter aproximadamente 20 centímetros, então eu tenho que cortar as tiras como o dobro dessa medida, ou seja, 40 centímetros. Eu vou separar várias tiras, até estiver tão cheio quanto eu desejo. Aqui eu separei 12 tiros, agora eu vou pegar um pedaço de fio com aproximadamente 50 centímetros, 10 a mais do que esses tiros, e o um mosquetão. Eu vou atravessar esse fio pela alcinha do mosquetão. Vou deixar centralizado, então eu vou vir aqui no meio dessas tiras, dobrar bem ao meio e vou amarrar. Deixa o mais centralizado possível. E amarre bem firme. Pode dar dois nozinhos, que não tem problema, porque nós vamos esconder esse nó. Vai ficar assim. Nós vamos mover o mosquetão para o lado oposto ao nó. E vai ficar assim, como um nozinho escondido no meio do pinginho. Agora eu vou pegar mais um tiro com aproximadamente 50 centímetros. Vou organizar bem o meu pingente. E vou amarrá-lo mais ou menos nesta altura. Com uma das pontas eu vou fazer uma espécie de laço, vou cruzar aqui assim, deixo pra cima, essa ponta embaixo, alça pra cima, vou segurar bem e enrolar com a outra ponta. Pode enrolar algumas vezes. A ponta que sobrou eu vou atravessar essa alcinha que nós deixamos no início. E vou puxar a pontinha que ficou para baixo. Agora, com o auxílio da agulha, vamos esconder esta ponta. Vou atravessar ela para o outro lado. Depois, puxá-la para baixo. Vou ajeitar aqui em cima, se necessário. Agora, com a tesoura, vamos acertar a parte de baixo.